O projeto Araguaia Cidadão levou diversos serviços aos moradores da região do Araguaia. A Justiça do Trabalho participou com palestras sobre a prevenção aos acidentes e distribuiu cartilhas nas cidades de Alto Araguaia, Araguaína e Ponte Branca. O projeto Bombeiro do Futuro em Alto Araguaia também é uma outra ação que teve a participação da Justiça do Trabalho, que ajudou a custear os uniformes de 50 crianças. Mais de 700 mil reais foram liberados pela Justiça do Trabalho para diversos órgãos e entidades em Barra do Garças. Foram beneficiados o Corpo de Bombeiros, creches, Associação Mama, Secretaria de Saúde e a Polícia Rodoviária Federal. Os recursos são de uma condenação de trigorífico na cidade por descumprir as normas da jornada de trabalho dos empregados. A Justiça do Trabalho realiza um leilão regional no próximo dia 20, com bens que foram penhorados em processos das varas do trabalho de todo o Estado. Estão sendo leiloados imóveis, veículos, eletrodomésticos, entre outros itens. O leilão é a oportunidade para empregadores pagarem suas dívidas trabalhistas. Para mais informações, acesse o site do Tribunal.